Seria um sonho se existisse um produto que facilitasse a nossa vida na hora de abrir uma mecha no fundo de clareamento perfeito, não é mesmo? Pois já pode acordar que a Soul Hair Professional tornou esse sonho em realidade, lançando Soul Lift Platinum, um ativo que auxilia na neutralização de tons indesejados na hora de fazer um olho perfeito. tenso para que você alcance o fundo perfeito na hora da descoloração sem precisar ficar se preocupando em neutralizar tudo na hora da tonalização. Pode ser usado juntamente com o pó descolorante e água oxigenada ou na coloração a partir da base 8 para obter um tom mais frio. Comenta à vontade suas dúvidas e deixa aqui seu like para não perder nadinha do que preparamos para você. Fique por dentro das nossas redes sociais e se você quer mostrar as suas performances com Soul Hair Professional, é só postar o seu material usando a hashtag Soul Hair Academy. Um beijo da Tá e até o próximo vídeo.